Olha a tropa tropical. tá mais que comprovado. Mundo, ele não capota, não. Ele dá uma pirueta de 360 graus, Twitch, carpado, duplo, triplo. Essa é a realidade desse mundo. Horas, a UOL mostrando a realidade. As notícias. Eu acho que o Dilma, como eu disse no passado, não está preparado para desgovernar na era da internet, na era onde as notícias não são escolhidas pelo editorial de um único jornal que irá decidir o que a população irá ver, mas pelo interesse genuíno, pelos views, pelos cliques, por tudo aquilo que as pessoas realmente querem saber. E aí, meus queridos, não adianta você fazer um monte de promessa de campanha porque todo mundo irá relembrar você depois. Não é só na televisão, não. Não, vai ter videozinho, vai ter vai, compilação, vai ter o antes e depois. Tudo sendo circulado em todos os grupos de WhatsApp, em todas as redes sociais. A esquerda achou, Pô, a gente está com a mídia do nosso lado. A gente censurou todos esses influenciadores, indivíduos, né? que só, não, não existe... Alguém da, da direita que faça parte de um coletivo, né? isso é muito interessante de se notar. Mas se estudamos todos os indivíduos, acabou, ninguém mais estará na nossa frente. Aí vem a Mônica, não vale um gramo, tá? Tá, tá bom. Por princípio, achei que isso aqui era fake news. Eu falei, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, é possível, deixa eu lá checar, tá? Então aqui mesmo, pai. Realidade é oficial. Mônica não vale um gramo, 1,9 milhão de seguidores. Eita, preula. Ela só faz uma perguntinha aqui. Sigilo para a lista de convidados de uma festa em que estavam 3.500 pessoas? Hum, que incrível, não é mesmo? Horas, o Dilmo é especialista disso, né? Ele prometeu. Que ia acabar com os sigilos, que o Bolsonaro tinha colocado sigilo em tudo. Qual que era o sigilo do Bolsonaro? Não é que a Michele cortou o cabelo e recebeu um pastor. É, saiu totalmente pela culatra. E aí, por que colocar sigilo nessa festa, gente? Qual que é o objetivo aqui? Agora, não é num site de direita, não é... de não, não, não. não, não. É na própria Walker. Um site que mais atacou Bolsonaro com mais viés de esquerda que vocês podem imaginar simplesmente porque eles não conseguem tapar o sol com peneira e mandam a verdade o governo Lula colocou em sigilo informações detalhadas sobre os nomes das 3.500 pessoas que participaram do coquetel oferecido no Itamaraty no dia da posse os dados foram solicitados por meio da LAI, lei de acesso à informação pela coluna Radar da revista Veja. Lula, que criticou o ex-presidente Jair Mito Bolsonaro diversas vezes pela posição do, do sigilo de 100 anos no acesso às informações do governo federal, utilizou a mesma justificativa para não divulgar detalhes da festa. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente, vice e respectivos cônjuges e filhos serão reservadas. Ah que maravilha não é mesmo exatamente a mesma desculpa só que não é Moá falando não é você falando é o, UOL. o que que tá acontecendo cara a gente passou eu fui dormir aí eu entrei no banho do paralelo estou sonhando onde é o Wall critico Lula ou é porque a ausência do bolsonaro tem incomodado? tá a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco mas olha o surreal é uma clara contradição do discurso do presidente em relação ao que criticava e ao discurso de posse em que ele defendeu que a transparência seja cumprida. Ou seja, já tá mentindo na caruda. Não, não deu um mês, não completou um janeiro e o cara já tá desfazendo promessa de campanha. Porque é pro bem deles, tá? Para saber, não, ninguém pode saber como foi essa festa e quanto dinheiro do povo eles gastaram. Porque é para a própria segurança deles, não é mesmo? Saber como o orçamento e o dinheiro público são utilizados pelo governo federal, segundo a Atoji, né, Marina Atoji, diretora de programas da ONG Transparência Brasil, são princípios da administração pública. É importante saber a quantidade de pessoas que estiveram no evento para contextualizar a dimensão dos gastos. Entender a aplicação do recurso público. O sigilo é a exceção, tá? Mas a gente não vai ficar sabendo que teve caviar, champanhezinho, picanha, né? Que rolou uma foto, inclusive, do dia. Tinha lá, no menu de hoje, picanha. Ah, mas é porque aí o povo vai saber que eles estão comendo picanha e o povo não, não é mesmo? Então, um pouquinho de hipocrisia, mano. O mundo da hipocrisia é maravilhoso. Tá, o Lula não... Foda-se, mentir, mentir. O que vai fazer alguma coisa? Você? <risos> tá bom. O que o ministro das Relações Exteriores respondeu sobre a lista de convidados? a lista de convidados para o evento em apreço tem caráter reservado, sob amparo da lei 12527 e do decreto 7724, que regulamenta a aludida lei, tá? A lei de 2000 tá, é a lei de acesso à informação de 2011 sancionada por Dilma Rousseff. Já o decreto 7724 é o que regulamenta a lei. e cita argumentos normalmente utilizados por órgãos públicos quando consideram os pedidos amplos e exigem ampla força de trabalho. A resposta, negando os nomes, diz que nos termos do artigo 13 do mesmo decreto, não serão atendidos pedidos de informação que sejam desarrozoados, isto é, que se caracterizem pela desconformidade com os interesses públicos do Estado em prol da sociedade. Para Marina, na Transparência Brasil, informações com quem o presidente falou na posse não colocam segurança do chefe do executivo em risco. É a cerimônia protocolar mais importante do início do mandato, não é uma cerimônia que necessariamente o objetivo é discutir assuntos de Estado, diz. Em casos muito específicos, um nome ou outro da lista poderiam estar sob sigilo, sob o argumento de assuntos de interesse do Estado ou inteligência. Quanto custou o coquetel no Itamaraty? Gente, eu tô, tô, tô abismado que é o tá mostrando uma notícia verdadeira, velho. Eu tô, tô, tô, tô abismado. Você é Maratéu um especialista. Em sua resposta, né? Sobre quanto custou o coquetel no Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores indica que os gastos podem ter, ser encontrados nos sites Portal da Transparência e no Portal de Compras do Governo Federal. No entanto, a diretora de Programas da Transparência ressalta que a indicação dos dados e valores nas páginas citadas não é feita de forma clara. Ou seja, não, não aparece. Ou entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores, mas até a publicação da reportagem não obteve estorno. Então, assim, olha lá no site. Aí você vai lá no olhar no site. Mano... Não tem nada aqui, velho. <risos> ah, meu Deus, tô... o Que é isso? O que está acontecendo? Mas o que é isso? O que mais o Itamaraty disse em sua resposta? O ministério diz também que em diversos países do mundo, as cerimônias de posse presidencial são tradicionalmente ocasiões em que as nações amigas prestam homenagem ao país anfitrião, mediante envio de representantes oficiais. O órgão disse ainda que as autoridades estrangeiras juntam-se às mais altas autoridades nacionais e personalidades da vida pública local para participar dos atos oficiais das festividades correlatas. A resposta diz ainda que, no evento deste ano, verificou-se visita do maior número de delegações estrangeiras desde os Jogos Olímpicos de 2016. Foram ao todo 73 comitivas estrangeiras, além de quase 80 representantes do corpo diplomático em Brasília. Então o que, que a gente sabe disso? Que foi todo mundo de... Cuba, de Venezuela, de Argentina, da putaria toda, meu irmão. Porque eles sabem que o banco do BNDES vai fazer investimento. Não se preocupa, a gente vai usar materiais brasileiros, dizem eles. Engenheiros brasileiros. Ah, tá bom, então eles vão fazer uma obra com o nosso dinheiro, com nossos produtos, com nossos funcionários, enquanto todos os outros estados estão sendo completamente ignorados, como se nunca tivessem existido. Ai ai, Dilma, parece que a mídia podre está com fome. Parece que a ausência do Bolsonaro não rende tantos cliques assim para o Alpo ficar pagando pau para o Lula. Talvez a verdade só esteja aparecendo porque Mônica Bergamo, não vale um gramo, agora está procurando emprego, talvez, não é mesmo? Que coincidência, certo? Por último, certo? Já lançamos aí nossa sexta rifa, até agora até QR Code, se quiser participar. Apoie o canal através dela e concorra um celular Samsung A10... Ah, como é que é? A3, desculpa. A03, tá? É top. É, é da Coreia do Sul, tá? Não é chinês, não. E muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima. Tchau, tchau.